Fala galera, tudo bem? Aqui é o Mizel Martins da, do Combo Assessoria Roboforex Trader. Eu só tô passando aqui rapidamente nosso canal para mostrar para vocês, com muita alegria, um prêmio que eu ganhei da corretora Exnest. Ok, corretora Exness, tá? Aqui abaixo tem o um link dela. Caso você não tenha feito seu cadastro ainda, A melhor corretor que eu já trabalhei nos últimos anos, tá, fantástica, e eu ganhei um prêmio, tá, eu ganhei um prêmio deles, 500 dólares de premiação, e eu gostei muito do atendimento, agora eles estão me enviando aqui é, um, uma enquete, né, ou um, tipo um, um formulário de, de satisfação, né, para eu estar preenchendo, então tá aqui, ó, prezado Misanal Barbosa Martins, parabéns por liberar seu prêmio, seu próximo prêmio no, prog no, no programa de fidelidade. É de parcerias, para que você aproveite seu prêmio, tá? É, já enviaram o um prêmio, tá? É, graças a Deus aí eu pude estar comprando um celular novo, um iPhone novinho, novinho um, né? Com esse valor, então eu fiquei muito... é esse que eu tô gravando o vídeo aqui para vocês agora Tá? Então assim, tô gostando muito, estou satisfeito, tô preenchendo aqui escrever um pequeno, uma pequena nota aqui para eles também e vou estar enviando. Pessoal, fantástico, fantástico aqui a corretora Exness, tá? É muito fácil de usar, muito top, ok? Eles dão VPS gratuita para depósito de 500 dólares, envio do dinheiro via Pix, saque via Pix, sem taxa nenhuma e caso você também queira conhecer o nosso... Combo Assessoria Robô Forex Trader, um pacote completo de assessoria para você operar com robôs, tá? É, temos uma, uma, uma configuração 2022 fantástica, tá? Que vai muito além da configuração normal aqui desse robô, tá? Vai muito além. O robô sem uma configuração top não presta para nada, ok? Você precisa de uma configuração top para isso, tá? A gente está aqui então com o nosso combo assessoria também, ok, pessoal? É isso aí, e, e eu espero você aí, então, me contactar também, se você quiser uh, ter essa assessoria, ter esse pacote, só clica abaixo, você já ganha três robôs gratuitos de brinde, é, clicando abaixo num dos links para você baixar três robôs gratuitos, link da corretora também abaixo, e link do meu contato, ok? Vou ficando por aqui, e muito feliz aqui com o prêmio aqui que a... Que a Exness ah, me deu, me concedeu, tá? É, então, assim, só para passar para vocês, assim, como a Exness, eu já estou com ela um ano e meio, um ano e meio com essa corretora. Estou gostando muito. Grande abraço a todos, dá um like no vídeo, se inscreva aí, deixe seu comentário, é, caso você tenha alguma pergunta, dúvida sobre robôs, nós temos workshops acontecendo também e vou, então, ah, ficando por aqui. Grande abraço, tchau, tchau!